Fala fala galerinha! Que é isso? Eu sou o Norberto e esse hoje. é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno. Daqui a mais ou menos uma hora, exatamente daqui a menos <risos> uma hora vai começar esse negócio e a gente tem que correr porque quase que não dá tempo a gente botar esse vídeo, mas vamos pra frente vai dar é certo. Pra quem não sabe, essa maratona é feita pelo Geek Freak. Acontece de 3 a 31 de julho. É separado por temas semanais. E aí a gente vai explicar o que, que a gente vai andar lendo, né? Por esses dias. É, não andar lendo. Tipo, ler, não, andar, lendo. Abaixa, é. <risos> abaixa. O link original do vídeo de Vitor vai estar aqui nos cards e vai estar na descrição. Pra quem quiser saber mais informações, então vamos pra frente. A primeira semana é a semana dos livros encalhados. Né? Aquela semana. É porque é uma boa desculpa pra você tirar aqueles livros que estão há muito tempo estante O meu primeiro livro escolhido foi Quebra de Confiança, de Hallan Cobain. Esse livro está encarado há nada mais nada menos que três anos na minha estante. <risos> che cheio de e... semana. O primeiro livro que eu pretendo ler é Cordilheira, de Daniel Galera. Esse aqui é o livro que eu escolhi para o projeto do livro viajante que a gente fez no começo do ano. E eu recebi de volta e pretendo ler porque, né, Daniel Galera gosto muito. A última maratona que eu participei foi a Vada Tona, e eu flopei de uma maneira... Pois, okay. Foi foi bem assim. E aí agora estou começando a prestar mais atenção na diagramação dos livros, porque isso conta mais do que o tamanho, foi uma coisa que eu tive que aprender na pele. E aí para essa semana, pra dar uma descontraída também, enfim, para começar, aos poucos, eu escolhi Sonho de uma Verão, de Shakespeare. É um livrinho que ele é pocket, então ele é bem fininho, mas quem, quem não sabe é uma peça e está na minha estante desde 2011. Meu segundo livro da semana, dos livros encalhados é o Jogo da Morte, de Ursula Poznanski que está aqui na minha estante também há muito. Inclusive, acho que está no vídeo de metas para 2016, inclusive se você recorrer né, ao começo do ano, final do ano passado vai ver que esse livrinho está lá. Eu acho que está mesmo. Porque está encalhado é. há muito tempo, então vamos para frente. A segunda semana é a semana da hype aquele livro que teve aquele boom, todo mundo leu Só que você ainda não leu e está na hora Mais que na hora de você ler E aí o meu primeiro livro escolhido foi A Cura Mortal, de Maze Runner O terceiro livro da série que gente, eu preciso parar de enrolar e ler esse livro Porque não tem cabimento O primeiro livro dessa semana é Os Bons Segredos, de Sarah Dessen Eu lembro que em 2015, acho que ano passado foi o lançamento dele E as pessoas estavam comentando muito Na época da Bienal E agora eu vou ter a oportunidade de ler e vai dar, acho que vai dar certo É bonzinho, é bem bonzinho de ler O segundo livro vai ser Belo Design eu não sei nada sobre ele, ele foi presente, que eu ganhei esse ano E é uma hype, muita gente falando desse livro, meu Deus do céu E vamos ver se vai rolar Loney de Andrew Michael Hurley vai ser o meu segundo livro da segunda semana da maratona Uh, ele é um orçamento da Intrínseca, né? As pessoas estão falando muito dele. Terceira semana é a semana dos outros mundos, onde você pode ler qualquer coisa que não seja. Pode ser uma distopia, pode ser uma fantasia, pode ser, o quê? Pode Outra ser coisa. uma coisa em outro plano. Ok. Ok, ela <risos> <risos> já tá aqui. Meu livro escolhido vai ser A Desconstrução de Maradaia. Não é em outro mundo, mas eu considero que tem umas coisas meio. Eu não sei o que é, mas. Enfim, é na minha cabeça, no meu. Índio, meu... Entendeu? Não, eu ninguém entendeu. Quem porque... entendeu? Mas eu quis colocar nessa semana porque eu acho que é uma coisa bem parece de outro mundo. O meu vai ser cidade de vidro que acontece, né? Em outro mundo. É outro... é outro mundo esse aqui, né? É, tipo é uma fantasia, é, uma Pô, fantasia. é uma fantasia. É, a fantasia é uma, fantasia, uma coisa de fantasia. Então é cidade de vidro. É o terceiro livro da série dos instrumentos mortais. É a informação que eu tenho sobre ele. O <risos> segundo livro vai ser Pifta de Glace Couto. Olha aqui. Vou finalmente lê-lo outros mundos nos mundos dos quadros, não é mesmo? Sim. E o meu pintor de memórias, Gwendolyn Womack, também é um lançamento da Record e como é que funciona o esquema desse livro? É bem... Eu acho que ela é no mundo real, mas Só ele... Que... Tem vários uma... sonhos e outras civilizações, então eu acho que se encaixa. É, uma fantasia misturada, dá certo, vai dar tudo certo. É. Quarta e última semana, acho que a galera já vai estar tá, ou no flop, ou no, com medo do flop, se tremer todinho. No meu caso, no é né? Essa é uma diversidade, seja ela racial, seja ela cultural, seja ela sexual. Meu primeiro livro vai ser A Canção de Aquiles, que tem um romance LGBT aqui. Não sei muito o que se fala, mas mistura um pouco de mitologia, porque Aquiles, e eu não sei muito bem sobre ele, mas falam muito bem sobre esse livro. Eu vou ler Dois Garotos Se Beijando, de David Levitan. Espero mundo. que seja uma leitura bacana, né? Porque todo mundo disse que vai ler. É... Esse livro. E todo muitas mundo. pessoas ultimamente têm citado esse livro, têm falado sobre ele bem, então, né? Tá aqui minha estante paradinho, então vamos ler. Meu segundo livro é Diversidade. Na verdade, eu comecei a ler esse livro, Mano Que Disse Sim, de Shonda Rhimes. Maravilhosa. Eu comecei a ler esse livro e eu pensei, por que não colocar, né? Na Semana de Diversidade, afinal de contas, é uma mulher negra e é uma mulher poderosa. Essa mulher é a mulher. É. A gente também selecionou, além da nossa tibial oficial, alguns livros extras para ler durante a maratona. E o meu livro extra é Destinos e Fúrias. O que falar sobre essa capa que eu quero morar? O meu livro extra vai ser Alucinadamente Feliz. Eu também já dei uma começada. E ele vai ser o meu step dessa maratona. Porque eu acho que é uma leitura bem engraçada. E quando eu tiver vem eu o momento do aí oh, pega esse livro. Opa. Oh. Entendeu? Vamos ver se vai ah, ralar. Chega já. Vamos ver se vai rolar. Então esse é isso aí pessoal, esses são os nossos livros da maratona que tá começando daqui a pouquinho. Vamos ler todo mundo junto, vamos participar Se você gostou, não esqueça de deixar um like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Deixa aqui nos comentários os livros que vocês vão ler Os livros que vocês gostaram Que vocês viram, né? Aqui que a gente mostrou Que interessou a vocês Acessar no box de descrição os links Se você quiser comprar algum desses livros Participar do sorteio que tá rolando aqui no canal Dos 3 mil inscritos, a gente tá sorteando 10 livros Pra 10 inscritos, olha que maravilha É uma maravilha Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais e, Inclusive, a gente sempre nessas maratonas de... Usa muito o Twitter, que vai ser a rede social, assim, principal da Maratona, inclusive Então segue a gente lá, que a gente tá o tempo todo, ó Ali, ó Ok <risos> é aqui, ó <risos> hum, é Acho que é isso, né? É Valeu Valeu <risos> Ok <risos> Aí eu passei uma folha Umas várias folhas Como é a mini? A gente um momento em cima